E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale. Porque dessa vez, olhem isso daqui. Opa, spoiler do próximo vídeo. Olhem isso daqui, olha isso daqui. O que veio para minha loja para eu adquirir e finalmente ter todas as cartas lendárias: o Lava Round, a única carta lendária que eu não tenho. Deem uma olhada no meu perfil cartas encontradas 53 de 54 sim senhoras e senhores finalmente terei de 54 de 54 cartas dessa vez conseguindo aqui o lava round com 40 mil de ouro é muita coisa é muita coisa mas vale a pena pelo a primeira vale a pena cara porque se liga aqui 40 mil de ouro equivale a mais ou menos 1.800 gemas galera 1.800 gemas é menos do que a metade do valor do baú super mágico, então galera, se liga, Com o quando você compra 100 mil de ouro por 4.500 gemas, se você fizer a regra de 3, você vai ver que custa .000... 40 mil de ouro, vai equivaler aí a mais ou menos 1.800 gemas, o que é mais ou menos dois baús mágicos, Sendo que a probabilidade de vir um uma carta lendária Não necessariamente a carta lendária que eu queira No baú super mágico é de apenas 40% Então, além de você gastar mais Você tem 40% de chance de conseguir uma lendária Que talvez você não queira Ou que você talvez não precise naquele momento Enfim, eu acho que vale a pena comprar a primeira carta Vamos comprar então Será a segunda carta que eu compro com ouro E é praticamente todo o meu ouro Beleza, comprei o Lava Round E agora temos o Lava Round Lava Round, cadê ele? Cadê ele? Aqui! <risos> Detalhes, Lava Round de nível 1. Nível 1 é fraco? É. Mas o que eu posso fazer agora? Eu posso esperar que ele apareça de novo para eu comprar mais uma carta e ter ele no nível 2, porque eu acho que vale a pena. Eu queria mostrar para vocês, olha só, a minha princesa já tá nível é, já tá nível 2 com 3, 3 cartas. Em breve eu vou ter é, a princesa de nível 3 tem o, o Mago de Gelo também no nível 1, todas as outras lendárias eu tenho no nível 1. O Lava Round agora no nível 1, o Spark no nível 1 e o Mineiro também no nível 1. Bom, eu vou fazer aqui então, pra gente comemorar essa compra aqui, um deck usando o Lava Round. Vai funcionar? Provavelmente não. Mas eu imagino que nós possamos fazer alguma coisa interessante. vou querer Eu quero fazer um deck com cartas aéreas, pra ficar mais... Combinado com o tema do Lava Round. Acho que eu vou deixar a princesa. Que era a Horda de Servos e o Balão. Balão, show. hora de Servos já tá ali. Então temos o Bárbaro. Eu preciso de alguma coisa terrestre, né mano? Porque senão eu tô fudido. Eu vou deixar o Choque, beleza. Vamos fazer aqui. Esses Bárbaros talvez não sejam interessantes. E talvez eu possa colocar o Feitiço de Gelo pra combar com o meu Balão. Mas eu acho que eu vou deixar assim. Eu acho que eu vou deixar assim. É, beleza, pode ser, pode ser isso mesmo. Vamos fazer um ataque aqui então, ver se a gente consegue um bom resultado usando pela primeira vez o Lava Round. Bom, acabei de pegar aqui um cara de nível 10 e vamos ver o que a gente consegue. Eu tô com, já vim com uma mão não muito boa para iniciar, mas eu posso começar com o meu bebê dragão, só para ver o que ele vai fazer e posso fazer uma princesa agressiva na hora que o meu bebê dragão estiver lá perto dela, que aí ele vai meio que proteger ela durante alguns segundos. Princesa agressiva pra ver qual a reação do meu oponente. E beleza, chegou lá, vou, vou dar um choque aqui. Show. Beleza. Não, aqui... Ixi, caramba, caramba, caramba, caramba, caramba. Vem os caras, vem os caras, vem os caras. Cara. E... Ferrei, me ferrei. Mata, mata. Isso, matou. Beleza, vamos deixar lá. Vou colocar aqui o bebê dragão com os é, bárbaros. Vamos ver o que a gente consegue, se a gente consegue dar um dano lá na frente. E vou começar a juntar Elixir pra colocar pela primeira vez em jogo o meu Lava Round, mas o cara vem com o P.E.K.K.A. Maldito! E eu vou tentar matar esse peca com os Minha Horda de servos. Se ele tiver uma flecha, eu tô ferrado. Se ele tiver uma flecha, eu tô ferrado. Meu Deus, sabia. Um choque aqui, beleza, matou. Show de bola, vou matar a princesa aqui. Tamo indo bem, tamo meio que pau a pau com o cara. Mas eu não tô conseguindo juntar Elixir pra colocar o meu Lava Round, galera. Tá foda, tá pesado. Vamos, vamos lá, tô conseguindo juntar um Elixir aqui finalmente, o cara tá na vantagem de Elixir, ele tá com um coletor de Elixir lá, então ele tá na vantagem, mas vamos ver o que a gente consegue. Eu não vou colocar meu Lava Round logo de cara sem nenhuma proteção, porque se eu fizer isso eu sabia, o cara ia vir com alguma coisa e ia me ferrar. Eu não, não deveria ter colocado os, os Bárbaros pra combater um Príncipe das Trevas, mas eu não tinha nada pra é, tentar, equip, é, tipo assim, não tinha nada pra tentar matar aqueles Príncipes. E vamos lá, eu vou perder uma torre e vou ficar com uma outra muito machucada. Isso não foi muito bom. É... Esse deck aqui não tá funcionando mal, mas esse deck aqui seria melhor se ele... Vou deixar aqui o Lava Round, vamos lá. Se ele tivesse mais alguma tropa terrestre, ele tem muita tropa aérea, eu acabo ficando vulnerável, por exemplo, contra o príncipe. Os príncipes, né? Tá vendo? Ó, só tem os bárbaros e os príncipes das trevas já vêm enregaçando, mano. Ele rebenta os meus bárbaros muito rápido. Olha, de novo, de novo, maldito. Vai, hum, perdi a torre. Mas o meu lava round vai bater lá, hein? E eu vou combar agora. Agora eu vou combar aéreo pesado, velho. O lava round bateu lá. Vou combar aéreo pesado. O cara veio com flecha, eu sabia. Vou... Isso, show. Hum, deveria ter esperado um segundinho, hein, cara? Deveria ter esperado um segundinho. Eu não consegui colocar, por exemplo, o meu balão em jogo. Isso não é bom. E eu vou perder essa partida com um deck aéreo. Deck aéreo, sem dúvida, não é uma, uma, uma opção inteligente. Principalmente contra um deck de príncipes, porque você tem um príncipe que bate em área, você tem um príncipe que bate muito forte, então você não tem nada para frear o ataque dos príncipes, não é uma... É, realmente eu peguei um deck muito forte contra um deck muito aéreo como esse. Mas dá pra fazer alguma coisa aqui, eu vou tentar pegar uma vitória. O balão, não sei se seria interessante esse balão nesse deck, tanto é que ele ficou a partida inteira, inteira, paradão ali, igual um bobão. Eu posso tentar colocar o mini pack, posso tentar colocar o cavaleiro, que seria uma mini tank ali, que iria me ajudar. Posso colocar goblins, posso colocar, é, talvez o um mago de gelo e os guardas. Eu acho que os guardas seriam uma alternativa interessante, cara. Pra ter mais alguma coisa terrestre, mais alguma coisa que possa barrar príncipe, que possa barrar pecas, que possa encher o saco do cara e me ajudar na defesa. Pegamos um nível 9, vamos ver se a gente consegue ganhar. Vamos lá. Temos aqui bastante coisa aérea na frente, show. Vou começar da mesma maneira que antes, com o meu, meu bebê dragão recuado. Vamos ver qual vai ser a reação do meu oponente. Ele veio com bárbaros, ok. Eu vou colocar uns servinhos desse lado. E vamos esperar o que ele vai fazer ali do lado esquerdo, porque ele vai vir pra atacar do lado esquerdo, né? Eu quero, eu vou destruir os bárbaros dele aqui, show, ele já gastou as flechas, não, então eu posso colocar minha horda de servo sem medo nenhum. É... Beleza, tá indo, tão indo bem, estamos indo bem. Esse cara aqui parece que o deck dele já não é tão forte contra esse deck aéreo que a gente fez aqui. Que agora não tá mais tão aéreo assim, né? Vamos lá, beleza, temos elixir e temos a vantagem de elixir. Desse cara, então dá pra colocar o Lava Round no set sem problemas. Ó, já posso juntar 5 aqui pra matar aquele... É, matar esse gigante real, porque senão ele dá muito dano. Eu preciso matar ele quanto antes. Ok. Isso, beleza. Aqui os bárbaros eles vão lidar um com o outro. E eu vou colocar os meus servos aqui no cantinho pra tentar chegar lá e não, não morrerem. Pra, é, já que o meu Lava Round tá tancando a torre, né? Então dá pra, meu, dá pra eu ir lá de boas. Olha só, o Lava round tá tancando a torre, os meus servos estão metendo a porrada do lado direito. E eu levei a torre, agora meu Lava round vai morrer. Vai aparecer um monte de Lava Pups que eu queria que matassem esse Mago de Gelo. Vamos lá, Lava Pups, show de bola! Muito bom, muito bom mesmo. Agora foi muito bom mesmo. Vou colocar uma Princesa ofensiva porque eu tô muito na vantagem de Elixir. E ok, vou defender ela com... Eu sabia que ele ia colocar alguma coisa pra matar a minha Princesa, defendi ela com os meus guardas. E ela tá lá batendo no cara. Show! Ele gastou as flechas. Eu poderia usar minha horda de servos, mas eu vou colocar o Lava Round recuado aqui. Porque eu quero combar alguma coisa e fazer um bom ataque. Vou deixar a valquíria dele avançar um pouquinho pra eu colocar os meus bárbaros e eles ficarem protegidos da valquíria, Porque a valquíria realmente ferra com os bárbaros. Coloquei os servos pra matarem, já que o meu bárbaro já morreu. Vou colocar aqui então: vai ser um combo de Lava Round alguns servos e dragão. E agora, eu vou Ó, gastou as flechas, vou colocar minha ordem de servos e agora ele tá louco. Agora ele tá ferrado, porque ele não tem flechas e ele tem muita coisa aérea vindo pra cima dele e ele vai perder a outra torre. Vai perder a outra torre, show. E agora eu vou dar uma pressão pesada com outro lava round do lado direito, mano. O que, que ele vai fazer? Eu não sei, mas que ele está ferrado, ele está. E agora sim, vamos botar pressão, vamos tentar pegar três coroas e faturar a batalha Épica, boa, moleque. Olha só, dica de deck junto com comprando aí esse lava round de 100 reais, praticamente. E funcionou bem o deck. Depois eu coloquei alguma coisa é, terrestre. O guarda funcionou bem, mas ele poderia ser substituído aqui por, por exemplo, um mini peca uma Valkyria ou um Cavaleiro que poderia funcionar bem. É porque a gente precisa de alguma coisa terrestre para dar um, dar uma ajuda. Gostei muito do Lava Round O Lava Round funcionou bem, mesmo no nível 1 Isso é muito importante, as cartas lendárias Funcionam bem em qualquer nível Então é isso, espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo Pra eu saber que vocês estão curtindo Se inscrever no canal, caso vocês estejam me vendo pela primeira vez Gostou do conteúdo, espero realmente que eu possa ter ajudado E vocês estejam se divertindo assistindo os vídeos aqui do canal Beleza? Então é isso, falou agora, um grande abraço do Gordinho E até a próxima oh! Trying to protect